E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson da AS E hoje vamos fazer aqui o review do roller nut. Ok? Vamos nessa! vocês podem ver aí imagens melhores, é o Roller Nut, certo? Isso aqui é o modelo básico do, do Nut, ele tem um sistema de apenas três bolinhas e sobre elas duas cordas, certo? Você pergunta, então, o que é o Roller Nut? O Roller Nut seria uma pestana, uma que tem esse sistema, esse mecanismo de bolinhas onde você coloca sua corda em cima delas e elas rolam à medida que você dá alavancadas na sua guitarra ou bends, certo? O que acontece é que quando você dá um bend, ou uma alavancada no rute normal as cordas tendem a desafinar, certo? Por quê? Porque, no nut normal, que tem aquela serradinha né, para a passagem das cordas, ou seja, você coloca a sua corda dentro daquelas passagenzinhas, e aí, à medida que você dá alavancadas ou bends, a fricção das cordas com aquelas entradinhas vai já afinar guitarra. Já o Boller Nut, por ele ter esse sistema, as cordas deslizam melhor, certo? E, com isso eu vou demonstrar para vocês que as cordas deslizam bem melhor de um Vou, vou tocar aqui um trecho da música Lotus Fit, certo? está no meu vídeo anterior, eu acho. Não lembro direito. Acho que foi o vídeo que eu gravei. Vou tocar exatamente a parte. O interlúdio da música, eu entendo bastante uso da alavanca e se for uma guitarra de baixa qualidade, com certeza nessa, nessa parte você teria inúmeras desafinações na sua guitarra, certo? Então o que, é que eu vou fazer? Vou gravar a afinação antes, vou tocar e em seguida vou gravar a afinação novamente, certo? para vocês verem não houve alteração, alteração da guitarra, mas se tiver vai ser é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do, do vídeo sobre o VVVL, a câmera está descarregando, então de todo jeito eu vou ter que terminar o vídeo agora, beleza? Então, falou pessoal, curtam, compartilhem, joinha aqui embaixo, acho que está bem aqui dá tá joinha embaixo do vídeo, beleza? E é isso aí pessoal, então falou, forte abraço, compartilha, curte, é isso aí, até a próxima! Ciao. Please welcome the genius, the master of the Space Age guitar, Mr. Steve Vine! Ricky, tell everybody who's here. <laughs>